Olá pessoal aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como não perder comissões tá sendo afiliado seja Hotmart monetizze Eduz, tá então eu vou te mostrar aqui eu vou te dar um exemplo da, da situação e como você consegue contornar isso com o superlinks tá Vamos pegar aqui um exemplo uh, no superlinks de clonar uma página tá isso serve exemplo tanto para clonar em clonar uma página de um produtor no qual você vai promover ou um artigo no seu blog que você faz promovendo algum produto vou mostrar agora para você aqui vou pegar como exemplo o produto do FNO eu tô com a página dele aberta aqui nós vamos clonar essa página então vamos clicar aqui adicionar novo vou colocar aqui FNO certo vou colocar aqui até a categoria FNO B aqui aqui eu vou colocar FNO um, dois, três, porque eu acredito que eu já tenha uma coisa sobre o FNO. E vou colocar em clonar. Clonador, tá? Vou pegar o link aqui do FNO, certo? E vou colocar aqui e vou clonar. Não vou fazer os outros passos. Se você quer saber tudo sobre clonar página dessa função, no caso do Superlinks, eu vou deixar o link abaixo, que foi a, foi a, a aula que eu dei ontem, tá? Mas vou deixar embaixo desse vídeo também ou aqui no card, tá? Então, vou salvar. Clonei a página. Pronto, está clonado. O que, que acontece? Vou clicar aqui. Essa página está agora no meu servidor, certo? Olá, tá e Obviamente que te... você tem que substituir os links de checkout aqui do FNO. Por exemplo, deixa eu aparecer o um botão aqui em algum lugar. Esse botão aqui. No caso, você vai ter que colocar o seu link de checkout, certo? Então tá. Só que numa página clonada, nesse exemplo aqui, quando você divulga a sua URL, clonada, no caso, é ele não faz a marcação do cookie instantaneamente. Ou seja, não é igual um link de afiliado, porque o link de afiliado já fica a referência no link, né? Quando você clona uma página não. A o cookie só vai ser instalado quando clicar no botão de compra, no checkout, que esse checkout vai estar com a sua referência de afiliado, tá? Então, tem isso. Então, se a pessoa vem cá, olha, olha a página da a sua página clonada. Olha vê tudo achou legal, né? Mas não, se não clica no botão de checkout onde tem o seu link de afiliado, não fica a marcação de Google Dessa pessoa vê aqui tudo e fala assim: "Vai no Google e pergunta: ah, a FNO funciona? a FNO é fraude? Qualquer coisa assim, né? A pessoa escreve assim e vai lá no Google, vai trazer vários resultados e os principais vai ser anúncios, principalmente do Alex Vargas, são os anúncios dele lá. O que acontece? Se a pessoa clica nesses links dos anúncios e vê novamente uma página, alguma outra apresentação do produto e acaba comprando, você não ganha a comissão. Por quê? Porque ela não clicou no seu link do checkout aqui na página clonada. Ela né? simplesmente leu a página, não clicou e foi lá na página do produtor e clicou e acabou comprando. tá? Então você não ganha a comissão. Mas no Superlinks tem uma funcionalidade que. Que resolve esse problema tá? Vou mostrar para você aqui. É eu criei, né? Essa página 123 aqui. Depois de você clonar a sua página aqui no superlinks, né? Fazer tudo bonitinho, tudo certinho, como a gente mostra nas aulas dentro da área de membros do superlinks. Você vai em ativar cookies tá? E daí você vai, por exemplo, aqui. Eu já tenho aqui um teste, aqui mas eu vou fazer um novo, nova configuração. Aí eu vou deixar aqui sem categoria fno123 tá eu vou desativar aqui todas as páginas desativar todos os links tá aqui eu vou procurar por essa página página fno123 eu vou procurar aqui pronto achei ela e eu vou agora aqui nessa opção ativar cookies aqui eu vou colocar o meu link de afiliado do fno eu vou ver aqui só que eu não vou colocar um link que tenha o vídeo de vendas do fno tá, já vou explicar por quê. Então eu vou aplicar, procurar aqui uma página que não tem um vídeo. É vídeo de vendas, depoimentos, pode ser o depoimentos. Vou pegar essa aqui, pode ser essa aqui, ó. Pode ser essa aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui. Vamos colocar esse link aqui e eu vou colocar 3 segundos, tá? Só para ficar, OK? E vou configurar. O que que eu disse aqui para o plugin quando a pessoa abrir esse link aqui que é esse daqui ó Olá pessoal tudo bem meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador vai demorar três segundos e o superlinks vai abrir uma página é, por trás dessa que não vai aparecer para você com o seu link de afiliado que, que que que faz isso ou seja tem outra página nesse momento por trás com a sua referência de afiliado e dessa forma acaba marcando o cookie ou seja você protege a sua comissão. Agora, a partir desse momento, se eu fosse comprar o FNO, não clicando no link do checkout aqui, no caso meu, né, de afiliado, é, eu fosse no Google perguntar, ah, o FNO funciona? Afinal encontraria os anúncios do Alex, entraria na página dele, acabaria comprando e eu ganhei, aí o afiliado acaba ganhando a comissão. Por quê? Porque o, o, o os links do produtor não, né, não subscreve os cookies do afiliado. Então, dessa forma, é, você não perde comissão, tá? Essa funcionalidade do Superlinks é muito, muito, muito top. Tá? Então, bem simples de fazer, tá? Bem simples de fazer. E dessa forma, você não perde comissões. O que, que você tem que tomar cuidado, para quem está utilizando essa função, é de não colocar aqui, ó... Não colocar uma página que tenha um vídeo, tá? Por quê? porque ele, como eu falei ele vai abrir por trás você não vai ver mas ele vai estar tá abrindo uma página por trás se você colocar por exemplo essa página aqui aqui ele vai abrir por trás e vai ficar dois vídeos falando né ou se é uma página que não tem nenhum vídeo falando vai ficar um vídeo falando e a pessoa não vai entender nada então tem que usar sempre uma página onde não tenha vídeo nem áudio Ok e vai funcionar perfeitamente essa função você também pode utilizar num artigo por exemplo você tem aí no seu blog um artigo que fala sobre o FNO. A mesma. ou mini-site. A mesma situação pode acontecer. Uma vez a pessoa entra no seu artigo, entrou no artigo, ela leu o artigo, achou gente super interessante. E ela vai. Vou perguntar para o Google. Pergunta e novamente aparece lá os anúncios. E nesses anúncios ela clica e acaba comprando. tá Então se você fizer isso no seu artigo, você não vai perder a comissão. tá E se você não fizer, você corre o risco. De perder comissões, ok? Porque o cookie não acaba não sendo instalado no navegador aí do seu cliente, tá? Então, essa funcionalidade que tem o Superlinks, isso protege, tá? Ou seja, é uma proteção para que você não venha perder vendas tá como afiliado. Isso funciona tanto Hotmart, Monetize e, e dos Use essa funcionalidade com moderação, óbvio, né? Principalmente em artigos que você ou mini site você é, promove algum produto você consegue fazer essa marcação de cooks aí e proteger a sua comissão, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa funcionalidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!